Olá, aqui é o Amarildo e venho falar do Advenscar o plano de multibenefício. E hoje venho falar com você, professor, professora, que atua no ensino particular, no ensino municipal e no ensino estadual. O Advenscar fechou uma parceria com as faculdades Anhanguera, aonde se estende Polo, Jardinópolis, Brodowski e Batatais. Você que agora para 2022 está pensando em fazer uma graduação, uma pós-graduação ou tem filho já em idade de fazer uma faculdade, adquirindo o Advenscar, você terá desconto na mensalidade. Mês de novembro, mês do Black Friday, o Advenscar está com a parcela a partir de 24,90. Você adquirindo o um plano por 24,90, apresentando a carteirinha, você irá ter esse desconto. Nós temos o um plano familiar, onde pode ser acrescentado até seis pessoas. Como que você adquire o plano? Nós temos o escritório na rua Coronel José Teodoro 402 e nós temos os telefones com WhatsApp para você entrar em contato, que são 99280-4968, 8789 Mas vou deixar na descrição do, do, do vídeo para que você entre em contato aguarde seu contato e muito obrigado.